É claro que eu não faço apologia da maconha, eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Mas você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, depois de repente dá um tapa, para na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe, Ela dizem, meu Deus do céu dizem que afeta a memória que você começa num assunto e acaba no outro dizem que não me dá um branco assim você fica de repente você fica tem assim uma coisa de você vai entende você vai depois você se pergunta a si mesmo para onde eu fui? Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita. Eu quero lembrar uma palavra, esqueço. De repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desse eu esqueci meu nome. Me chamavam uh, Helena. Eu olhava e dizia, será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. Ah, E me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né? Claro. E o médico, imagina que ele começou a tomar nota e disse: Desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei: Isso o quê, é, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso. Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não estou viciada. Agora. Pintou um chá, um chá que dizem na classe teatral um corre, um nome de um chá que aviva a memória. Esqueci o nome do chá. Uma, uma, uma florzinha que tem uma porção de pétalas branquinhas. Ela é amarelinha. Margarida, Margarida, você pode ver para mim o um chá, meu bem? Por favor. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. E fica numa boa. Às vezes dá até dança. Fuma aqui toma um chá. Fuma aqui toma um chá. Fuma aqui. Mas tem uma coisa que é muito engraçada. Sempre é. Todas as vezes que eu fumo, portanto todos os dias da minha vida, eu tô risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, o um grande radar. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade? Então apareçam. Depois eu mandarei o meu cartão.